Fazer picareta, fazer picareta, picareta, picareta, picareta. Dá pra frente fora. Mano, só pra você ver o nível. Eu, fiz... eu fiz um monte de picareta de pedra. Um monte. Deixa eu tacar no meu lixo Free Fire aqui, esse flint. Não preciso mais de você, já tem isqueiro. Vai pro lixo, Free Fire. <risos> Nossa meu Deus, foi uma fazenda. Não sei o que se você sabe, mas C9. Sabe aquele.. Acho que todo mundo tem ou quem jogou Minecraft. Hum. Aquele lugar que você hum. joga item. Inútil Então No meu tá escrito uma placa assim Livre Fire Por quê? Não sei Lógica Também não sei Humor Engraçado Um, dois, três milhas Mano, eu tô com incríveis Seis picaretas Mais algumas no inventário Não, sabe qual porém, C9? Eu acho que compensa mais eu fazer picareta de pedra Do que eu fazer picareta de ferro Sabe por quê? Se eu fizer picareta de ferro, tipo, adoidado, eu vou conseguir fazer umas 5, 6, 7 picaretas, só que eu vou acabar com todos os meus ferros. Aqui, com a picareta de pedra, mano, você não tá entendendo? Eu, eu posso fazer, tipo, milhares de picareta de pedra, tipo pelo menos Tem uma que... 100. Então, acho que vale mais, saca? Porque eu posso gastar sem me preocupar. Tá, vamos pra esse lado aqui. Lado é sombrado. Na volta do mirand é o um mais chato que eu já vi. Entendi. Não, eu acho que esse vídeo só vai ser, né? esse vídeo da volta vai ser mais conversando. Porque o é um bagulho chato. Agora eu entendi porque meu vídeo só tinha 3 minutos. Hoje em dia ele já tem mais tempo. Porque eu faço uma live de 10 horas. Como que não vai ter, né? Casa ficou bom de eu fazer live de noite? Não. É que tipo assim: se eu fizer live de noite, eu vou ter mais tempo pra jogar. Entre aspas, porque tipo. Quando eu tô de noite, a única coisa que eu queria fazer é live, porque, tipo... Aí você fala, porque você não fez? Também eu sei. Mas, tipo assim, quando eu tô de noite, eu faço duas coisas. Ou eu jogo em um off, que é uma coisa bem rara. Ou eu, faço, eu vejo vídeo. Ou eu só vejo vídeo mesmo. Na maioria das vezes eu vejo vídeo. Mas jogar também é uma coisa que eu sempre quis fazer. Você sabe por que eu nunca joguei de noite? Eu vou explicar. Seguinte. Ahn... Uh... Eu não sei se você sabe, mas antigamente eu tinha um pouco de ansiedade demais. Ainda tenho, mas é bem menor que antes. Então, quando eu ia dormir, eu dormia muito agitado. Muito agitado, saca? Ficava me remexendo toda hora e tudo mais. Ficava de ansiedade. Aí, pô, eu não dormia agitado, eu não jogava de noite. Eu era obrigado a não jogar de noite. Porque senão eu ia ficar com ansiedade. Certo? Aí, eu acostumei, tá ligado? Eu não jogo de noite por causa disso. Eu simplesmente acostumei a não jogar de noite. Saca? Mas você tá jogando direito agora. Então, porque é meio que... Passou muito tempo, se eu dergarei, há três anos. Eu, sou... eu tenho eu ansiedade com isso ainda. Sei lá, cara. Eu acho que eu também tenho, mas é bem pouco, tá? Eu também já acostumei, porque eu durmo todo dia com ansiedade, então tá de boa. É tenho insônia. Cara, porque eu não sei o que, que é insônia. Tipo, realmente o que é. Eu tipo... sei que eu dormi. Ah... Pior que eu tenho, te, tipo, no verão. No verão, verão é calor, né? Causador de, de não conseguir dormir é calor. Ô, oh, mano, sabe o componente do calor? Por isso que eu do frio. Você tá de noite, você coloca uma coberta. Eu não consigo dormir sem coberta, porque eu sou paulista. Então, paulista costuma dormir todo dia com coberta, tá ligado? Porque é frio. Só que aí chega o calor e destrói todo o bagulho mental e tu tem que dormir sem coberta. Que, meu, porém, se eu dormir sem coberta, fica o vento E fica frio Aí se eu colocar a coberta, eu vou suar Que que eu faço? Não, saca? E aí eu não, já não tô acostumado a dormir sem coberta Fico com uma coberta assim, é mesmo Eu tô fazendo uma Ponte aqui, mano Vai ter um monte de bloco do, dropado Deixa eles de sumirem aí Eu sinto que esse é o pior jeito de encontrar coisa, é o pior jeito de encontrar coisa, mas deixa aí, mano. Tá ligado? Saudades dessa série, hein, mano. Essa série é antiga pra pega. Essa série, eu acho que é de... Agosto, setembro, junho? Junho? Do ano passado? Aí sabe qual que foi o motivo que eu parei essa série? Eu falei que eu não ia voltar com essa série, você lembra? Eu até disse, mano. Eu não ia voltar com essa série. Mas se assim, eu voltei, mano, tipo... Porque, cara... É da hora, saca? Sinto que essa série tem que ter continuação, mano. Saca? Merece. Eu, tanto de coisa que eu fiz nela, assim... Mano, eu juro pra você, acho que esse é o mundo survival com mais fui longe. Porque os, os, os, o mundo survival que eu já tive no, na minha vida inteira foi speedrun, speedrun, speedrun. Ou... Com aquele que eu tive com meu primo, que eu nunca continuei Que foi o um mundo que nós jogou, acho que na 1.10, lá Se eu quiser jogar Mine, eu posso jogar por uma hora e meia ainda Tipo, garantido Se eu quiser jogar Mine, me rende ao Minecraft Eu posso jogar por uma hora e meia, garantido Cara, ah, sabe qual é o bom de gravar Hollow Knight o ruim é gravar Minecraft? Tá, pega o celular Tipo, o ruim Talvez. de você... É, foi o meu celular Tipo, o, o, o, o bom de você gravar uh, vídeo de jogo a campanha. Ó, o, hum. o ruim de Minecraft e o bom de Hollow Knight. O bom de Hollow Knight é que acontece coisa quase a cada 10 minutos de gameplay. Assim, você vai encontrar alguma coisa, saca? Então, fica mais interessante quando você quer meio que cortar. Assim, quer fazer um vídeo igual eu tô fazendo, saca? Vai é ficar bem mais interessante. Só que agora que nós está jogando Me Minecraft, o que, que eu tô fazendo? Quebrando bloco. E conversando com você, então tipo Não vai adiantar nada Eu acho que o único momento bom Desse, desse negócio aqui vai ser nós conversando Aí Eu até pensei Nisso mano, sabe o que, que eu posso fazer? Postar vídeo no canal Principal de me render Minecraft Até eu terminar E vídeo de, de Hollow Knight Meu canal de, de lives Entendeu? Boa séries ao mesmo tempo Qual que é a diferença, que uma é multiplayer E a outra é campanha fechada Hum, sabe qual que é o louco desse mundo? Porque, tipo assim, hum. eu tenho... Já que esse mundo é o mundo com mais foi longe no Minecraft inteiro, porque o Lucas ele é o Mine ilegite. Tipo, esse foi o mundo com mais cheguei longe no Minecraft inteiro. Então, hum. qual que é o meu plano? É não arriscar. Ou seja, se eu for no Nether enfrentar Blaze, eu vou com Fire Resisting, se eu vou com outro kit de espada, eu vou ter um reserva. Porque se eu morrer, eu vou perder os itens. Se eu perder os itens, pelo menos eu tenho outros, tá ligado? É tipo isso que eu quero fazer. Por isso que, tipo assim, se eu, quero, se eu quero diamante, eu vou querer mais diamante. Se eu quero ferro, eu vou querer mais ferro. Porque, tipo, eu não quero arriscar, saca? Hum. Quando chegar no The End, fi, vai ter um monte de ferro, diamante. Certo, Porque se eu morrer, aí eu pego mais, faço outro, reserva e tento. Tipo, pra tentativa.